No último treino com o Nissan Silvio, o carro acabou dando problema no motor e o motor foi para o espaço. Ah, inclusive se você não viu esse treino, clique aqui. E como vocês já sabem, eu tive um Mustang V8, que foi preparado em São Paulo, numa das oficinas mais renomadas do país, semelhante a esse aqui. Resolvi arrancar todo o SR e botar um, um LS6 no Nissan Silvio. A gente já desmontou praticamente o carro todo, agora só vamos fazer uma pausa porque o motor SR que fundiu a gente está desmontando, botando as caixas e embalando que eles vão para Brasília, para um colega nosso para lá que vai acabar usando o motor. O que O cofrinho? <risos> Ah, vamos inaugurar essa caçada. É, aí tchau. sim, primeiro dia. Você já deu uma perda no coração quando foi pra ele que tinha que buscar o motor certo, né? Nós não, não, vamos botar lá em cima aí, hein? Só pra ver esse cara aí. um pouco para a caixa quando encaixa ali. É? Eu medi 8, mede o teu ali para certificar que é isso aí. 8 centímetros de centro do esforço. A gente está fazendo uma alteração técnica. <risos> o suporte na caixa. Suporta da caixa de baixa lá. Essa é uma peça que está pronta já. Curação, medição, nossa, né? É. Como lá tem diferença de altura de um lado pro outro. Esse é o um suporte do lado esquerdo da caixa, esse aqui é um plate. A gente tem que dar uma subidinha nele, que um lado é diferente do outro original do Silvio. Mas vai ficar bom, vamos botar no lugar agora. Errado. Provavelmente era para adaptar no outro carro. Vai ter que mudar essa adaptação para baixo. Tem Tem fazendo força. É que só tá apoiado. Então é só o osso que tá aguentando É, é, é, é, é na alavanca vai ter que ficar na posição dela certa lá. Né? E aí a gente mexe no espaço aqui. Tem que ficar onde ele tava Se né? vocês puxaram dois centros foi a pra ita. Ita. Mas é. foi os dois dele aqui, Porque Os é parafusos tava pegando aqui. Uhum. Aqui nós vamos ter que fazer um. Cortar? Um é Ah, puta mas dava pra. Bom, a gente tem um centímetro, dá pra botar e jogar ele inteiro um centímetro pra cá. Só que você quer. A gente vai mexer em posição de pedal, cara. Ah, isso vai ter que mexer, né? É mudar o conjunto todo e os pedal depois é só deslocar um pouquinho, mano. O problema não é, é. que a gente vai ter que ter esse espaço aqui, ó. Esse um centímetro aqui, o é que tem aqui.. Ó. Mas dá pra eliminar todo esse sistema aqui, ó. É. Dá pra eliminar tudo isso aí. Aí nós temos que conversar com os pilotos isso aí, cara. fabricando o suporte lateral do motor, aí a gente finalizou essa parte do suporte lateral do motor Aí agora a gente fez o cárter dele, com o cárter todo sobre medida, aumentado a um, traje, a capacidade de óleo dele né? A gente fez ele com a repartição interna, tudo certo então. Aí foram feitos os coletores de escape, Não né? lembro se a gente tem algum material referente aos coletores de escape Eles já estão prontos aqui no lugar, né? escapamento e motor de arranque tomou bastante tempo a gente teve que reajustar ele que, como eu te falei, passa, o motor, passa a direção, passa entre o coletor de escape né? e o motor de arranque fica debaixo, então porra, a gente tem que conseguir fazer com que a direção passe motor de arranque e o coletor é para botar o arranque tem que tirar o coletor para tirar o coletor tem que tirar o arranque Se lembra de embreagem depois você pode pegar lá e fazer um um zoom lá dentro, que eu tirei ele da parte de fora e passei ele a parte interna do carro lá O cilindro vinha até que assim, aí eu tirei ele daqui e passei pelo lado de dentro Depois você vê, vai ver a fixação que a gente fez lá na lateral, né? a gente jogou ele para dentro do carro Tá fixado na lateral ali A gente fez todo o suporte de fixação dele aqui, ó Botamos ele aqui do lado, tá vendo? Uhum. Essa parte aqui toda era toda pro lado do cofre do motor né? A gente trouxe ele aqui para dentro, botamos na lateral né parte de acionamento dele ó. Tudo certo E daí terminando aqui cara Acabando essa parte aqui o carro vai para São Paulo né, cara? Vai para São Paulo Pra gente jogar a injeção em cima E fazer esse motorzinho roncar Na verdade a gente ia fazer tudo por aqui Só que... A gente está num prazo curto de tempo agora A gente queria fazer uma etapa do Mundial com o carro Então a gente está com um prazo meio curto, então